O cachorrinho bonitinho Ele tá andando Ele tá voando Ele tá aprontando Ele tá mijando Essa é... bonitinho, cachorrinho bonitinho tá andando. Cachorrinho bonitinho tá mijando. Cachorrinho bonitinho tá voando. Cachorrinho bonitinho tá aprontando. Essa é a musiquinha do cachorrinho bonitinho. Ele é muito fofinho. Cachorrinho. Bonitinho, olha que focinha, fofinho, essa é musiquinha desse cachorrinho, ele é muito fofo, fofo de morri. Morri. Ah não, é o cachorrinho bonitinho, o cachorrinho bonitinho. Tá fazendo baguncinha, cachorrinho bonitinho é um ninja, tá soltando bomba de fumaça, ele agora é um construtor de insight, ele tá programando, olha só, ele tá pulando, olha só, ele tá programando, ele tá soltando bomba de fumaça. Assa, É o cachorro bonitinho. Essa é a música, miando, cachorro chorrinho. Mensagem para o final do vídeo. Oi, pessoal. Aqui é o Vinícius, o criador dessa animaçãozinha. Eu vim dizer que essa animação demorou três meses para ser feita. Três meses. Eu também queria falar que eu tô fazendo um filme de longa-metragem. Eu tô postando pequenos pedaços lá no meu Facebook. Marcos e É. Tu. Também vai estar... Tá um, não sei se você sabe, mas... Se na abra, na aba sobre do meu canal, dá para entrar. Também, curtam e compartilhem essa música. Que essa era demorou muito tempo para eu fazer. Demorou uns três meses. Mas, né... Espero que vocês tenham gostado. Então, tchauzito!